Bom dia os amigos do canal, hoje vamos falar de um aparelho É, é um diamante selecto 2 Como identificar diamante com ele E como identificar outras pedras com ele Então hoje nós vamos falar sobre ele Eu tenho visto uns filmes aí no canal, no youtube E o pessoal não explica bem como viu? O pessoal que compra é, vai identificar e não consegue identificar porque eles não sabem a posição que deixa, se deixa ele com quatro luzes acesas ou se deixa ele com uma, duas. Então, na verdade, ele tem uma posição que ele fica. Então, hoje nós vamos falar sobre ele e mostrar aí para os amigos que esse é um aparelho barato, que você compra aí no mercado hoje baratinho. Em torno aí de de 20 de em torno a comprar direto da china sai a 20 real você comprar aqui no mercado aqui tá em torno de 60 real até 100 cento pouquinho é um aparelho para quem está começando até que ajuda agora para quem já é garimpeiro ele não serve porque o garimpeiro conhece diamante só de olhar lá pedra então é, é diferente mas depois que a pessoa aprende, que ele identifica o primeiro diamante, que ele vê que é um diamante, e depois o aparelho já não, não tem muita importância mais. E para identificar outras pedras, já é mais também, por exemplo, topázio ele já tem uma posição que ele fica para é uma posição que ele vai. Porque o pessoal tem pegado esses aparelhos aí, comprado aí no mercado, e eles têm pegado qualquer pedra de quartos aí e está passando diamante. O aparelho acusa que é diamante, mas na verdade é porque o aparelho não está na posição para identificar Agora, e também tem outra, o pessoal identifica aí uma pedra com ele aí e está colocando essa pedra à venda também no Mercado Vivo Então, a... Ah, Estou fazendo esse vídeo para o pessoal ver Ter uma noção, que o pessoal que tem esse aparelho aí, que tenta identificar com ele se ver o vídeo aí, a pessoa já vai ter uma noção, falou papel peraí, eu tô deixando o aparelho no 4 para identificar diamante, não é. O aparelho ele tem que ficar mais em, na posição certa para o diamante. Então, a pessoa que for ver o vídeo, vê o vídeo inteiro para poder entender, porque senão não um vai entender, porque é, para explicar sobre ele o vídeo vai ficar longo. Não teria como fazer um vídeo de 4, 5 minutos Esse vídeo no mínimo vai dar uns 18 a 20 minutos 22 minutos para poder tentar explicar Agora se for explicar mesmo é, Seria uma hora explicando sobre ele E as firma que vende esses aparelhos também não explica nada é, Simplesmente é uma coisa barata Eles vendem e pronto E a pessoa que compra vai usar sem saber usar Não tem nada que explica então, é a diferença que tem, por exemplo, a hora que você está testando o diamante, o diamante ele, ele sobe mais rápido, a outra pedra é mais lenta. Por exemplo, o cara mesmo que ele não sabe, ele vai testar uma pedra que não é diamante, ele, ele vai perceber que o aparelho está subindo lento, ele está forçando a ponta dele e às vezes chega até a quebrar e ele está forçando para que ele suba então já não é diamante ele subiu lento para chegar lá pro vermelho já não é diamante o diamante não diamante sobe rapidinho aqui no vídeo vocês vão perceber que, que a diferença é grande então é mais é outra é, agora a gente vamos ligar ele e para pra nós começar os testes então aqui nós liga Aqui ele já está com bateria Ele já está com bateria e a gente vamos começar já a fazer um teste Agora nós ligou ele está com uma luz vermelha Daqui a pouco ele passa dessa luz vermelha e vai acender se a segunda luz Essa aqui é a hora que acender a segunda ele está pronto para teste Então vamos aguardar ele acender a segunda Agora nós temos aqui Quartz Temos um diamante negro Diamantinho natural Um topaz azul E uma safira Temos uma safira E temos um rubim E temos aqui uma outra pedra que Essa aqui é um quartz roda Bruto, nem, nem tá muito limpa ainda. Ela tá bruta. Então, nós vamos agora. Que já tá com as duas luzes acesas. Nós vamos colocar ele. Vamos puxar a primeira luz dele. Vamos girar aqui devagarzinho girar pro lado direito. Até que ele apareça a primeira luz. Apareceu a primeira. Aqui, ele está pronto para diamante Mas, eu sempre gosto de testar ele Aqui da primeira, da primeira, então você volta ela um coisico aqui ó Então você apaga ela, se apagou ela, você testa o diamante Se você acha que você tem um diamante Você testa ela no zero Sem nenhuma lâmpada acesa Então você vai testar o diamante Então vamos fazer o primeiro teste Vamos fazer o primeiro teste aqui com o um diamante negro Então o diamante negro vai ser o primeiro teste Vamos cortar ele de novo, um zerar que ele subiu Zerou Não, ele tá. Então vamos cortar, zerou então o primeiro teste agora é o diamante negro Vocês vão perceber como é que ele sobe rápido Olha lá ó. E o até encheu tudo vermelho lá em cima Entendeu? Então ele subiu muito rápido ele estava no zero Não tinha nenhuma luz acesa Então esse é o importante Agora eu vou deixar ele no 1 para nós fazer o mesmo teste Opa, escapou muito lindo ele então você viu que no 1 ele subiu ligeiro também a mesma coisa agora vamos testar um corte vamos testar esse corte aqui que é um corte rosa Olha lá vocês percebem que ele não vai porque é um corte ele é da escala de seis e meio então ele não vai Agora, vamos testar esse quarto No 3 Agora nós vamos testar o quarto no 3 Opa, pera aí Vamos testar ele aqui Olha lá, você percebe que ele vai devagar então agora vamos testar um topázio. olha lá, o topázio, ele, ele vai subindo devagarzinho devagarzinho e ele não passa do olha lá ele não passa do 4 então para ele subir nós teria que aumentar ele por 3 aí ele vai subir Olha lá, ele vai subir até lá para os oito e meio Então Aqui nós temos uma outra pedra Também que vai Que é um quarto Também ele vai subindo, vai devagarzinho Não sei se está dando para ver bem no vídeo Mas vira um pouco para cá ó. Olha lá, ele chegou Aos seus seis e meio Quer dizer que ele identificou, mas ele está na posição do 3. Agora nós vamos ao Rubim O Rubin, ele deve chegar aos 7, 8, mas ele é 9. Aí, vamos ver se ele vai aqui. Ó. Olha lá, ó. ele chegou aos 9. <cười> O ruim, se eu deixar ele no 4, ele vai quase chegar diamante, ver? Então vamos só para fazer uma. Para ter a ideia certa aí, para o pessoal ver certinho. Olha lá, Olha lá ele chegou os 9. Ele é 9, ele é Rubim A safira é a mesma coisa. A safira também ela vai chegar aos 9. Ela é um pouco mais demorada, sobe lento, chegou aos 9. Se eu ficar forçando em cima dela, ela chega aos 10 Mas você não pode ficar forçando também a ponta Que você quebra a ponta do aparelho Agora, vamos cortar o teste de um diamante nós Vamos cortar o teste do diamante nenhuma, nenhuma lâmpada acesa Pode ver que não tem nenhuma Zerei ele Então nós vamos testar um diamantinho Esse aqui é um diamantinho Vamos posicionar ele aqui Para que a câmera veja ele é pequenininho então ó, vocês vai perceber que a lâmpada é, a, ele vai subir rápido, ele ligeiro. você só encosta ele e já sobe ó então, e tava zero zerado, do jeito que tá aqui ó então você encosta ele lá ó e outra, não tem negócio de ficar aqui no, no 10 aqui não ele, ele chega aqui, ele enche até lá em cima se tivesse mais luz vermelho para cima, ele ia mais não é, é um negócio, agora vamos testar isso aqui no, no zero, na não vai isso aqui é um corte, portanto, por ele no 1, um, ele não vai, ele vai subir do 1, um, 2 pontinhos agora, se eu subir por 3 ele vai chegar onde ele precisa, ele chegou no seu 6, 6 e meio que é a escala de morto dele então é muito interessante então vocês vê que você vai testar diamante você deixa no 1 um, ou deixa no 0 você vai testar um, outro, uma outra pedra você vai testar outra vamos você vai testar um quartzo você deixa no 3 você vai testar uma, um topázio você deixa no 2 é... Você vai testar o rubim, você pode deixar no 2 ou talvez no 3 Se tiver o um tempo muito quente, uma temperatura acima de 30 graus, você deixa no 2 E aí conforme a pedra, por exemplo, você pegou um topazio ele, ele chegou aqui, ó em torno dos 8 Você já sabe que é um topazio Mas se você pegou um quarto, ele subiu até os 6 aqui, até na metade dos 6 aqui não foi mais ele é quartz Aí você pode ser um quartzo fumê Pode ser um quartzo rosa Vários outros tipos de quartz Aí você pegou uma outra pedra Que é uma que Você pegou uma pedra roxa é uma Meia transparente Ela chegou até Aqui Então ela tem uma dureza de nove Ela é uma safira Ou outro tipo de pedra Agora, igual diamante, só o meteorito. O meteorito, se você passar ele aqui no aparelho, ele sobe, ele dá diamante. Só que, do meteorito, uma outra hora, nós vamos fazer um teste com um. Eu vou fazer um teste também, explicando, identificando esse aparelho com ele. E outros, tem outros tipos de teste também para o meteorito. Agora, lembrando o pessoal que esse aparelho é um aparelho importante. Quem tá começando aí é bom, porque... É um aparelho baratinho Existem outros métodos de identificar Tem lápis de identificar Com vídeo, para riscar Tem uns par de métodos de identificar diamante Mas Veja bem, identificar diamante É para quem está começando Porque a pessoa Depois que ele, que ele pega o jeito de diamante Ele pega o brilho do diamante e pra, Tanto faz ser amarelo Amarelado, preto, vermelho Que o diamante Ele é inconfundível a cor dele Outra, não tem outra pedra que parece, chega perto parecer parecer com ele, mas não é igual. Então, depois que o cara pega o jeito também, não precisa mais de aparelho. Aí, depois ele vai aprender se o diamante é bom, o diamante é mais ruim, se tem qualidade boa, tem bom aproveitamento. Só que isso aí já é outra, é outra história. Agora, o pessoal que caça o diamante, ele precisa saber se é diamante mesmo. e também vou fazer uns vídeos também depois mostrando os lugares que acha diamante, como é os cascais vou fazer vários vídeos e lembrar o pessoal aí para dar o like se inscrever no canal para que meu canal possa crescer e não esquecer de dar o like, porque o like faz os vídeos subir aí ajuda eu e logo também vamos ter mais uns vídeos aí, uns vídeos bacana também que também vai ajudar muito, então nós vamos identificar aqui mais um mais um diamante, ó, vamos cortar o aparelho no zero, para que o pessoal veja, agora é um outro diamantinho agora é um, um diamantinho pingo d'água, é um diamantinho pequeno, não sei se está dando para ver aí no vídeo ele é pequenininho, nós vamos identificar ele, então olha lá, ele está no 1, um. eu vou baixar para o zero que é pra pessoa ver que não precisa ter nenhuma lâmpada acesa não vou tentar abaixar ele abaixei só que ele escapou vamos voltar de novo lá, só relei nele mesmo assim ele escapou mas a gente identificou rapidinho as luz sobe rápidas vamos parar lá em cima rapidinho Olha lá Então é rápido E já que nessas outras pedras aqui Nem vai sair do lugar Então ó Deu três, três pontinhos verde Por quê? Porque não tá no lugar de identificar ela Agora se eu pôr no lugar de identificar ela para identificar o diamante Agora veja bem Se eu pôr aqui no quatro Se eu pôr aqui no 4, eu vou identificar um topázio Se eu pôr no 4 pro topázio Vai dar diamante Olha lá, já deu diamante, só que a luz não subiu Aí é que o pessoal precisa prestar atenção ó. A luz, ele, Além dele subir devagar tá. Olha lá, tá vendo, ele sobe devagar e ele sobe só até que o 10 ele, sobe, ele não preenche tudo até em cima E a safira é a mesma coisa lá, Mas tá no 4 Eu vejo muita gente identificando diamante aí Que achou diamante, que identificou com selecto 2 Mas identificou no 4, então é quartzo passa Principalmente topaz, topaz passa completo preto Então nós vamos pegar agora uma safira Olha lá, diamante mas é safira, por quê? Porque tá no 4 Então não pode, você não pode identificar no 4 Você tem que identificar ela no 2, no 3 Olha lá Olha lá. Identificado no 2, ela é safira Quer dizer A cor dela é safira Se ela fosse vermelha, seria rubim Agora, se você vai identificar, por exemplo, o quartzo Opa, agora deu aqui ó ele chegou aos seis e meio chegou seis e meio porque ele é um quarto. ele tá dentro da escala dele seis e meio e o rubim também é uma coisa rubim vai chegar o rubim ele vai chegar na, na, na, na medida dele Uh, escapou escapou uma vez E já Olha ah lá, o Rubim já chegou Ele já vai chegar lá, chegou nos nove Ele pulou nos nove Porque ele é um Rubim Ele é um Rubim E na hora de nós encerrar esse vídeo o pessoal vê o vídeo inteiro pra poder entender e agradecer o pessoal e logo nós vamos fazer um outro vídeo aí ó agora se o pessoal for identificar, deixar no quarto não vão identificar nada porque ele não vai saber o que tem a primeira coisa que você for identificar uma pedra que você não sabe que pedra é é você deixar ele no 1 ou no 0 se você deixa ele aqui ó no 1 você já começar a identificar você deixou no 1 ou deixou no 0 ele subiu rapidinho para o vermelho você tem um diamante se ele não subiu, subiu uma uma duas luzinhas verde é outra pedra aí você já começa a mudar, aí você muda você muda para o 2, você muda para o 3, você subiu no 2, no 3, ela subiu até 6,5, 7,5, 8,5, mais ou menos você já vai ter noção da pedra que você tem. Porque dentro da escala de morte você já tem uma noção dessa escala aí que pedra seria, a cor dela. por exemplo. Você está com uma pedra, uma pedra verde, ela chegou nos 8, 7,5, 8, 8,5, então você já vai saber qual a pedra que você tem. Quer dizer que você já não, não vai ficar pensando que você tem um diamante. Você está identificando uma pedra branca, você achou uma pedra bonitinha. Você colocou no 2 ou no 3, ela foi até os 6, 6 e meio. Então você sabe que você tem um quarto. Um quarto natural. Se ela subir um pouquinho mais, chegar aos 7, aí você já vai saber mais ou menos também que você tem um quarto, um citrinho, um, uma outra pedra. E dizer aos amigos que uma boa tarde, um bom dia e fique com Deus. Vamos encerrar o fio.